É um conjunto muito fácil de fazer, o molde, o molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. O tecido que eu usei é que dá toda a diferença, né, gente? Eu usei esta malha tricô lá do saia de saia, tá? Olha que malha, tem várias cores para você escolher lá. Tem rosa, dá pra fazer pra criança. Gente, tem muita opção. Não é um tecido transparente, olha. Quando eu peguei, eu até peguei ele pra fazer, é, eu não tinha pensado em, pensado em fazer um conjunto, tá? Eu tinha pegado pra fazer uma blusa ou um cardigan, porque eu achei que era aquela malha tricô um pouco transparente, sabe? Mas quando chegou... É muito boa essa malha tricô, ela tem uma elasticidade muito boa, é um tecido quentinho, não é transparente, tá? E não é tão quente também, assim, que tipo, ah, dá pra você usar aí num dia... Tanto que eu fiz de manga curta, né? Como vocês podem ver, então dá pra você usar numa meia-estação tranquilo. É, eu tenho aqui um metro e meio só de tecido... Por isso que eu fiz manga curta, porque a intenção era fazer manga longa, tá? Mas, como eu queria fazer o conjunto, eu optei, então, por fazer manga curta mesmo. Mas o molde, eu já expliquei aí no, no decorrer do vídeo pra vocês, o molde vai estar com a manga longa para quem, quem quiser fazer, ok? Bom, então, chega de falar e vamos começar a fazer, tá? Tudo que eu usei nesse vídeo vocês vão encontrar no site do Saia de Saia. Vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação e vou passar aqui para vocês o WhatsApp aqui das meninas, para vocês falarem com elas, que elas respondem vocês na hora, tá certo? Então, chega de enrolar e vamos agora fazer esse conjunto aí super facinho e super tendência. Então, eu vou pensar aqui o que que eu vou fazer, né, é, com esse aplique. Vamos ver, eu tô colocando aqui o tecido, os moldes aqui, como vocês podem ver, né, de um jeito para conseguir cortar aí a, a calça e a blusa que eu quero fazer o conjunto, Tá? Se você for fazer o conjunto já num tamanho 40, que é o meu caso, já pega dois metros de tecido que vai dar aí e, sabe, tipo, certinho. Como eu não ia fazer, eu acabei pegando um metro e meio, porque eu tinha pensado em fazer ou uma blusa ou um cardigan, né, com esse tecido, porque eu acreditava que ele ia ser um pouco transparente, mas não é, gente. Então vai ficar maravilhoso calça, eu adoro esse tipo de modelo, então vou super usar, tá certo? Coloquei meu molde aqui e vou cortar, o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, tudo que eu estou usando aqui vocês vão encontrar no site do Saia de Saia, inclusive os aviamentos, inclusive apliques, tá? É, tem muitos apliques muito mais bonitos do que esse daqui, eu só vou colocar esse porque eu não tenho outro mesmo, se eu soubesse que eu ia fazer, eu tinha pegado um aplique de lá, mas tem muitos muitos apliques lá, gente, tem de pedraria, sério, Vale a pena dar uma passadinha ou no site ou fala aí com uma vendedora pelo WhatsApp ou vai numa loja. Eu aconselho aí na loja, porque na loja tem muito mais coisa, mas vamos lá. Vamos montar aqui para te falar, né? Senão esse vídeo fica gigantesco. Eu vou acelerar o vídeo nessa parte e depois eu volto pra gente já começar a montar. Bom, então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a montar aqui, dá pra gente costurar na overlock e na máquina reta. Eu coloquei aqui o meu cachorro e vou costurar na máquina reta ele, olha, tá vendo? Então, só vou passar uma costura aqui e aí eu volto pra gente começar a montar mesmo a nossa Então, eu coloquei aqui, eu coloquei na frente mesmo, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com as costas e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais e pelos ombros vamos pegar aqui a manga. E também vamos fechar, vamos passar uma costura aqui, olha, pela lateral e aí você pode já fazer a barrinha, tá? Eu vou dobrar aqui só uma vez pra dentro e passar uma costura na máquina reta pra fazer a barrinha. E aí você já encaixa a manga aqui na sua blusa, tá? Vai ficar faltando o acabamento da gola e a barrinha que você pode vir aqui, e virar também uma ou duas vezes e a blusa vai estar finalizada. A parte aqui do decote eu vou fazer com vocês depois, tá? Porque, né, tem que pegar tecidinha ali, vamos ver o que, que a gente vai fazer pra dar esses acabamentos. Bom, essas partes aqui eu vou costurar na overlock, só passar uma costura, gente, reta, tá? Só passar a costura reta. Se você não tiver overlock, pode passar na sua máquina reta, Pode dar acabamento no overlock, pode dar acabamento no zigue-zague, mas esse tecido costura super tranquilo na máquina reta. Olha aqui, eu preguei, ó, do outro lado como que ficou. Eu preguei o cachorrinho, fica super perfeito, não tem problema nenhum costurar na máquina reta. Tô usando uma agulha de cabeça dourada número 16 no ponto 3.5, tá certo? Então, eu vou fazer isso daqui e eu já volto pra gente dar continuidade no nosso conjunto, então, tá aqui, pessoal, a blusa, olha, eu já finalizei. Ó, aqui eu fiz a barrinha, tá vendo? Na máquina reta, ponto reto, pode fazer. Aqui, eu coloquei um pedacinho de tecido como um pouquinho menor, só pra dar uma leve ajustadinha na blusa, né? Coloquei esse lacinho aqui que eu colei com cola. E a gola, gente, como eu disse pra vocês, o tecido tava pouco, né? Então, eu tive que me virar ali nos 30 pra... Fazer a gola dar certo aqui, ficou desse jeito, deu certinho. E a gola é o mesmo processo, ó, na verdade eu vou ter que passar até uns pontinhos aqui, eu acho. Ah, não, tá certo. É, a gola é o mesmo processo que eu vou fazer com vocês aqui na barra da calça, tá? Ó, porque mesmo sendo gola, eu não corto ela no viés, não tem necessidade, porque a gente tá trabalhando com malha. Então, eu só corto uma tira reta e eu tive que emendar a costura, se vocês forem ver, que não bateu, não teve como bater, ó. Tá vendo? De um lado até consegui fazer bater, mas do outro, não, porque eu não, não tinha tecido suficiente, tá? Então, como eu disse, se vocês forem fazer conjunto, já pega aí uns dois metros, dois metros e vinte de tecido pra fazer, pra dar o tecido, tá? Então, tá aqui. A blusa finalizada, né? Como eu disse, a gola eu cortei uma tira reta no tecido. É o mesmo processo que eu faço aqui dos punhos, de tudo, tá? Eu até ia colocar na manga, mas como eu disse, não sobrou tecido. Então, cortei uma tira reta menor, né? Como vocês podem ver. E aí, eu vou esticando e colocando, tá? O que, que eu fiz? Coloquei umas pérolas, olha, no olhinho do cachorro. E aqui nesses lacinhos, nesses lacinhos aqui eu colei ele com cola mesmo. Nem costurei a blusa finalizada. Agora, vamos para a parte da calça. Eu ia colocar aquele, né, galão aqui do lado. Até com a linha aqui, ó. Eu comecei até a costurar antes de fechar a calça, né, pra ver como ia ficar uma perna. E depois eu ia por a outra com vocês. Só que eu achei que ficou muita informação, porque eu coloquei o cachorro na blusa. E como é um conjunto, eu decidi usar, é, não usar ele, tá? E também não tinha tecido pra fazer o bolso. Então, o que que eu fiz? Fiz uns recortes, assim, olha, de uns bolsos pequenininho mesmo, só pra dar uma diferenciada na calça. E coloquei pérolas pretas, tá? Então, vocês vão ver que tanto eu quis brincar com os bolsos, como eu não tinha... Tecido pra fazer bolso dos mesmos tamanhos, o que que eu fiz, gente, ó? Esse aqui tá menorzinho, tá? Então, eu coloquei um pra cima, um pra baixo, só pra dar uma diferenciada na calça aí, tá? Só pra brincar um pouco e dar um tchan na calça. E coloquei as pérolas também no bolso. Então, agora a gente vai montar a perna. Uma perna já tá montadinha, eu vou montar a outra aqui com vocês. Gente, ó, tá aqui o que eu tenho de tecido. Sério, acabou tudo, então... Um metro e meio de tecido dá no osso, tá? Vou pegar minha perna, a, a parte da frente, e vou colocar a parte das costas, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Vou fechar a entreperna e as laterais aqui da minha calça, tá? Fazer isso com as duas pernas, uma já tá feita ali. Aí, aqui na parte da barra... Ah, detalhe que eu vou falar pra vocês. Lá no molde, a blusa, eu vou deixar ela manga longa pra quem quiser fazer, tá? No meu caso, eu fiz manga curta porque, como eu disse, o tecido tava pouco. Mas, se você quiser fazer ela manga longa, o molde vai estar tá em manga longa. Se você não quiser, é só você cortar no comprimento que você deseja. A calça, mesma coisa, tá, gente? Ela tá um pouco mais curta aqui, mas lá no, no molde vai estar tá no tamanho certo pra vocês, então, se vocês quiserem fazer esse processo que eu vou fazer, vocês cortam ela um pouco menor, tá? Tira a quantidade da barra que vocês forem colocar. Por quê? Porque essa calça, ela não fica justinha na perna, né? Então, eu vou colocar um pedaço de tecido pra ajustar isso daqui e ela ficar presa como se fosse um punho. É o mesmo serviço que os punhos fazem, só que eu uso o mesmo tecido. Eu corto um tecido menor na minha Ó, tá vendo? Ele tá bem menor, não tá? E aí, eu coloco aqui, eu costura com costura, vou esticando e costurando isso, que daí ela fica assim, olha. Tá vendo? Fica desta forma. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Esse processo é o mesmo processo que eu faço na gola, que eu faço nas mangas, que eu faço nas barras. Eu sempre procuro usar o mesmo tecido. Se você tiver tecido de punho, pode usar, que fica legal também, tá? Bom, eu vou costurar tudo na overlock... Essas partes da calça, se você não tiver overlock, eu aconselho vocês a passarem um ponto reto na máquina doméstica e depois um ponto zigue-zague pra dar uma reforçada aí, tá? Porque como a gente tá fazendo uma calça um pouco mais justinha, pode ser, né, que arrebente um ponto ou outro na máquina reta. Então, eu aconselho vocês a passarem ponto zigue-zague também. Esse tecido aqui que sobrou, ó, que foi o maior ainda que sobrou, é para mim fazer o cos da calça, tá? Bom... Então, agora a gente vai pra overlock, fazer esses processos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Fechando a calça, eu já vou colocar o punho, o, o punho, tá vendo? Eu já vou fazer a barrinha dela aqui, vocês vão ver. E aí, o que que eu vou fazer aqui também? Eu já vou pegar aqui a minha... o meu cos, vou dobrar ele. Eu acho que ele tá um pouco largo, eu vou medir, eu acho que eu vou tirar um pedaço, né? E já vou fechar a lateral também na overlock, Tá? O cos também fica a critério, a sua largura que você vai querer ele, tá? Montei aqui as duas pernas, vocês viram que eu já fiz o acabamento aqui da barra, tá? Vou deixar uma perna do lado do avesso e a outra do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você introduz aqui por dentro, ó, deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, Aí, a gente vai fechar o cavalo da nossa calça agora, pode fechar de fora a fora. Eu tinha falado pra vocês que eu não sabia se eu ia colocar elástico ou se eu ia colocar um cordão, né? Não vou colocar nenhum dos dois, porque eu cortei o meu cos, olha a largura que ficou o meu cos, ele já tá fechadinho, ó. Ele tá bem pequeno, então, ele mesmo já vai dar o ajuste, não vai ter necessidade de colocar nada, tá? Esse tecido, como eu disse pra vocês, ele estica muito, olha. Então, não tem problema na parte, na hora de passar no quadril, tá? Então, ele tem uma, nossa, ele tem uma, muita elasticidade e eu cortei ele bem menorzinho pra, não, tá bem menor mesmo, gente, quer ver? Olha só. Isso daqui é uma cintura de 60 centímetros, Tá? A minha cintura, eu acho... Quer ver? Quando, deixa eu ver quanto que eu tô aqui de cintura. Mas tá bem menor mesmo, só pra vocês terem uma ideia. Ó, a minha cintura tá com uma cintura de 78, 77, 78, tá? Então, eu cortei bem menor mesmo pra ficar bem certinho no corpo, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fechar aqui. O cavalo da calça. Fechou o cavalo? Já vamos colocar o cos e já vai estar finalizado. O meu cos ficou apenas com uma costura. Então, o que, que eu vou fazer? Vou pegar essa costura, vou colocar essa costura no meio das costas e vou esticando como se fosse um elástico. Se você quiser marcar os quatro pontos e encaixar aqui, pode. Fica mais fácil, né? Na, na, na hora de distribuir aí a, o que falta, né? Porque vai, vai esticar a calça. Ó, porque, a, olha a largura que tá aqui. Então, eu vou ter que esticar isso daqui, tá? Então, se você quiser achar os quatro pontos do cos e, mar, e colocar aqui nos quatro pontos da calça, meio frente, meio costas e laterais, fica mais fácil na hora de você costurar, tá certo? Então, agora é só ir a máquina e fazer isso daqui e já vai estar finalizado o conjunto. Tá aqui, pessoal, o resultado final, olha, da calça. Ó, coloquei o cos. Eu já aprovei, ficou super certinho no corpo, né? Bom, vocês podem ver aí no começo do vídeo que deu super certinho. Esse tecido, ele tem muita elasticidade. Então, que nem eu cortei, acho que, se eu não me engano, 17, quase, vai, 20 centímetros, quase menor. E dá super certo, passa certinho no quadril, Tá? Esse foi o resultado final, aí no corpo vocês conseguem ver melhor como é que ficou, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.